Tá, Helena, eu vou construir um steel frame, mas quanto tempo vai durar a obra? Poxa, alvenaria eu sei que dura anos, casa da minha avó, bisavó. Tá tudo de lá, de tijolo, funciona. Mas o steel frame. Quanto tempo aguenta? Não sei. Você tem essa dúvida? Você quer fazer essa obra? Um cliente já te perguntar sobre isso? Eu vou te explicar de uma vez por todas por que obras de steel frame duram sim, muito mais do que obras de alvenaria tradicional e a gente tem uma qualidade muito superior e muito acima da média. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida como Dama do Gesso, com obras em todo o Brasil, de tudo que você possa imaginar, gente. Ó, já fiz agência de banco, já fiz museu, já fiz vestiário, refeitório, fábrica, indústria, galpão, casa vários, prédio, estúdio. A única coisa que eu não fiz é piscina. E eu não apoio. Não apoio, gente. Piscina não é certo, o povo inventa. Piscina não. Pois é. E essa é a central Steel Frame, destinada exatamente para isso. Falou que pode, que não pode. <risos> Com propriedade técnica, embasamentos e estudo. Porque nada que a gente fala de orelhar. Tudo aqui a gente fala a partir de fontes de pesquisa. Então, vamos para cima. Vamos para cima que eu vou te explicar agora, falando de fontes de pesquisa, exatamente porque uma obra de steel frame vai ser muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito mais durável que uma obra de alvenaria. O que você precisa entender? Quando a gente fala de steel frame, o que a gente tem? A nossa estrutura, a gente tem os nossos fechamentos, e a gente tem o nosso acabamento. E eu ensino tudo isso através da metodologia 3x3 em todos os meus treinamentos. <risos> pois é, e se você quiser saber mais sobre os treinamentos da Dama do Gesso, aqui embaixo a gente tem um link do nosso site. Tem tudo lá dentro que você pode ver. Mas você não vai sair desse vídeo agora, não. Vamos continuar, porque você vai entender porque que nossa é o nosso mais, fechou? Mas depois vai lá dar uma olhadinha, tá? Ah, e outra coisa também, não deixe de dar curtida no vídeo. Tá? Se inscrever no canal... <risos> E ativar aquele sininho da letra, porque senão você não vai ser avisado de todos os vídeos. Então vamos lá, o que que acontece? Quando a gente fala do steel frame, então a gente tem estrutura, as placas de fechamento, beleza? E quando a gente fala do sistema tradicional, o que que a gente tem? Tijolo, cimento, emboço. É. E esses elementos, eles são elementos o quê? Né? Quando a gente fala de tijolo, embolso, cimento. São uh, elementos industrializado, isso é uma matéria-prima cru, bruta, basicamente. Agora, quando a gente fala do steel frame, não, a gente tem material todo industrializado. Todos os componentes passam por uma indústria, todos os componentes têm um controle rigorosíssimo de fabricação. Todos os componentes têm garantia. Olha a diferença. Então, primeiro ponto, você vai estar trabalhando com um sistema completamente industrializado que tem garantia, que tem procedimento, que tem processo seletivo de matéria-prima, que tem controle de qualidade. Olha só isso. Muito diferente, né? Então o primeiro ponto que a gente tem quando a gente vai falar de durabilidade, eu acho que é isso. A gente tem a matéria-prima cru, bruta, e a matéria-prima tratada, né? Melhorada. Uh, como é que eles falam? Industrializada. Primeiro ponto. E aqui a gente tem controle e garantir vários testes, beleza? Aqui a gente tem experiência que faz há um milhão de anos, mas... Igual a gente já viu, tá muita porcaria por aí, ao longo desses um milhão de anos, né? É verdade. Segundo ponto que você precisa entender. Quando a gente fala do primeiro elemento, que é o aço, que é o nosso elemento estrutural, o que que acontece? O aço tem um controle, uma garantia de resistência, qualidade e durabilidade muito superior. Tanto que, quando a gente vai fazer cálculo estrutural, se você é engenheiro, você sabe disso. Na hora do dimensionamento, o fator de segurança que a gente usa para obras de steel frame qual é? 1,35 ou 1,25? Acho que era isso, agora eu não lembro. Agora vamos ver mais concreto. Dois. Dois. É tipo isso? Dois. Olha só a diferença: está botando 35% a mais ou 100% a mais. Então você já vê como é, né? a própria norma já indica isso. E aí vai outro ponto que é muito importante: o aço que está lá dentro também ele é um aço galvanizado. Ele recebe um banho de zinco. E por que, que o zinco é tão legal? Por que, que a gente tem esse banho no aço com o zinco? O que, que acontece? O zinco ele é um material de sacrifício. Ele se sacrifica em pró do aço. O que, que isso quer dizer? Toda vez que eu tenho meu perfil de aço, e eu corto ele, eu furo ele, eu arranho ele, o aço fica exposto. Né? Sai o zinco, o aço fica exposto. E aí, o que é legal do zinco? O zinco ele é um material de sacrifício, que a gente chama. Ou seja, quando o aço fica exposto, há uma reação química e o zinco faz a cicatrização daquela região. Legal, né? Então ele se sacrifica em pró do aço que dá a nossa resistência, a nossa garantia estrutural. E olha o mais legal. Aqui no Brasil, o ICZ, o Instituto do Cobre do Zinco, ele fez testes, Galvanizado. Aqui no Brasil mesmo, nos laboratórios aqui do Brasil, e eles têm relatórios. Você entra lá no site deles, é muito bacana. Tem relatório provando que o nosso aço de steel frame galvanizado dura mais de 100 anos exposto. Pois é. Lógico, se seguir a norma direitinho, né? Tem que seguir a norma. Você entendeu, velho? Agora eu te digo mais. Tem uma outra empresa que fez um estudo muito mais profundo, muito mais acirrado, assim muito mais detalhado com diversas amostras em diversas soluções uh, diferentes que foi a, Votor, a, Galv a galvaniza a antiga voltarante antimetais, metais que hoje em dia se chama Nexa ó a confusão coisa as é. empresas estão trocando de nome mas depois você procura galvaniza que era voltarante de metais era Nexa então eles fizeram um estudo Aí ah, isso foi lá nos Estados Unidos, não foi no Brasil. E eles chegaram no resultado que o nosso aço exposto, obedecendo o recobrimento indicado para cada região, ok? De zinco, o recobrimento mínimo de zinco para cada região, para cada situação, ele exposto chegou a 300 anos e enclausurado dentro de parede, que é o nosso caso, né? Porque a gente tem as placas de acabamento ainda do lado de fora, ele passa de mil anos. BABADEIRA Mil anos, só isso, mil anos Que obra você conhece, foi testada e tem a garantia de mil anos Conta pra mim, conta Conta que eu quero saber, que eu fico curiosa Que o povo fala muito, mas dado não tem Então você pode procurar, todos esses órgãos que eu falei existem Você vai ver, eles os estudos. E o que, que acontece mais que você tem que entender, né? A gente tá falando de processo completamente industrializado, que tem controle, que tem fabricação. Então, o material vai, vai, vai, vai. Cara, vou te dar um exemplo, tá? Uma obra antiga. Sabe Empire State Building, que tem tá em Nova York? Aquele prédio feio, assim, ó. Aí tem uma coisinha que o... O Kong Kong. King Kong. King Kong. Que o King Kong é aquele macacão preto, Ficar é em cima do prédio, com a menininha assim, ah, segurando a menininha e os aviãozinhos em volta dele. Aquele prédio é todo de drywall stufei. Página. Ele é todo de drywall stufei. E as placas continuam lá todo esse tempo. Você acredita nisso? Impressionante, né? Então, se você quer falar de construção antiga, meu amigo, bate-se. Até o King Kong, Hong Kong, tá lá no prédio? Pois é. E você sabe como é que eu vi isso? Isso foi muito bacana. Isso foi visitando o Empire State Building, né? Eu fui na, nos Estados Unidos para perto de Nova York uma vez fazer um treinamento. E treinamento mesmo, foi trabalho. Fui passear, não. E eu aproveitei para visitar o prédio. Quando eu vi que ele era todo de draus, tio Frank tava lá na história da construção do prédio. Eu falei, batata que bato, menino! Bolada, porque bolada. Bolada sério. Bacana, né? Então, a próxima vez que alguém pergunta para você sobre a durabilidade, quanto tempo vai durar a obra, você já sabe explicar Tintim por Tintim? e eu não paro em State Building, ou então compartilha esse vídeo, pega esse vídeo, não tem uma setinha só? Manda para a pessoa, manda para a pessoa, entendeu? O que, que você pode fazer também que tá perto da setinha? Se inscrever, e ativar o sininho, deixar o like também, e é isso aí. Então eu espero você na Próxima é Central Steel Frame, onde eu vou estar tá matando todas as dúvidas, mitos, problemas, questões técnicas, que a galera fala besteira. Eu só fala besteira, a gente, o povo não sabe, não estuda, é igual meus alunos não, viu? Quem é aluno da dama, gente, tá em outro nível, tá outro patamar, é diferenciado, viu? Porque nós estamos em outro patamar. Fica ligado, João. Então. A gente se vê por aí. Grandes beijos. Tchau, tchau.